temos um Repair Café. E porquê? Já vamos explicar, vou apresentar uh, os convidados. Temos o Rafael Calado. Olá Rafael, Olá, bom dia. É. Bem-vindo ao nosso workshop. O Rafael é o coordenador da Repair Café Lisboa e por sua vez também tem os seus convidados. Sim, Peço hoje... que apresentes, por favor. Então, hoje vem o Miguel, vem o Carlos, uh, o Miguel Tavares o Carlos Marques e o, ambos são, também fazem parte do Repair Café. O Repair Café basicamente é um evento feito por voluntários, uhum. portanto nós somos todos voluntários de alguma maneira e se calhar explicando melhor o que é que é o Repair Café, Exatamente. o Repair Café o é um sim. evento uh, geralmente mensal, agora com o Covid, obviamente tivemos aqui algumas restrições, não conseguimos fazer, fizemos umas edições online, mas o Repair Café é um evento uh, que se faz basicamente com voluntários, e o que é que os voluntários fazem? Os voluntários vão ensinar as pessoas como reparar os seus objetos que são estragados, ou eletrodomésticos, hoje vai ser o caso carpintaria, vamos aqui fazer um, a carpintaria e um bocadinho de tudo, não é? O Carlos é, se calhar, estava aqui a picar um bocadinho, mas são, são, são coisas diferentes, um bocadinho de carpintaria e marcenaria. a parte das colas tem a ver com a mercenaria, a parte dos pregos tem a ver com a carpintaria, portanto, são coisas diferentes. Então, hoje e, vamos reparar uma cadeira, não é? Se calhar até para mais do que uma. Okay. Exatamente. Vamos começar por esta cadeira. Antes que avance, uh, só para explicar, portanto, qualquer pessoa pode, ah, pode é que se apresentar no vosso espaço. Exatamente. Não é? Como é que funciona o Repair Café? Uh, nós agora uh, anunciamos com alguma, com alguma antecedência, lá, duas, três semanas, vamos fazer um evento na, nas redes sociais. Uh, as pessoas veem quais são as, uh, uh, uh, uh, o tipo de reparação que vamos fazer, ou seja, conforme os voluntários que temos disponíveis, conforme as reparações que podemos fazer. Por exemplo, nós não temos muitos voluntários na parte de marcenaria, portanto, se não tivermos numa determinada data esses, esses voluntários, vamos ser, fazer outro tipo de reparações. Uhum. Mas, geralmente reparamos, e reparamos mais, até são eletrodomésticos, portanto, eu diria que 80% do, do que nós reparamos são é, objetos relacionados com eletrodomésticos, mas também fazemos de roupas, já fizemos bicicletas, de brinquedos, enfim... A ideia pessoa -se é, diz a, a sua aptidão, é, não é? Diz quando fazemos, o quando é marcamos o evento, nós, uh, inicialmente qualquer pessoa podia chegar ao nosso espaço é, é. e chegar e, e, e ser atendido. Como já estamos com alguma afluência, nós geralmente temos um... Geralmente não, temos sempre uh, uh, um formulário onde a pessoa diz qual é o objeto que quer trazer, uhum. diz qual é que é uh, uh, o defeito que tem, não é? E depois nós atribuímos e vemos quais é que podem ir para cada um dos voluntários ah, ah, e temos um limite, obviamente. E agora, o outro lado. Portanto, qualquer pessoa pode procurar a Repair qualquer, Café. Qualquer que pessoa, leva o objeto que quer ser exatamente, reparado. Exatamente. Aliás, como qualquer pessoa, também pode ser voluntário. Ah, se por acaso tu tivesses tempo e, e, e alguma, enfim, uhum. alguma potência para reparar, podias ser também voluntário. Não há uma restrição, portanto, qualquer pessoa. Não há qualquer pessoa. E muitas vezes, até as pessoas que vão ao Repair Café ah, e vão aprender a reparar uma coisa, muitas vezes só me ficam voluntárias. Porque sobrem, ah, isto é tão fácil. Ah, também gostava uhum. de participar, portanto é assim um evento muito então, engraçado. E antes de irmos só aqui à nossa reparação, porque é o Repair Café? Eu sei que já é um tempo que ainda é que... não está muito familiarizado com é, a maior é. parte das pessoas. O Repair Café, porque é, que é, porque é que se chama Repair e depois porque é que é café? Repair parece-me não é? A parte do café, porque também tem esta parte do convívio, ou seja, isto no fundo é realmente um evento, mais do que uma oficina onde se repara. As pessoas encontram-se, discutem, temos geralmente café, bolinhos, que também são feitos por voluntários, uhum. Servem também para deixar algum donativo, para nós comprarmos escolas. Atenção que é um evento gratuito, ou seja, não há lugar a pagamento. As pessoas quiserem, podem dar um donativo, que nós geralmente usamos, por exemplo, para lixas, para estes consumíveis hum, que vão sendo usados material, e comprarmos é? algumas ferramentas. Seja necessário. Cada, no fundo, é um evento descontraído, não é? Descontraído e é muito engraçado que, às vezes, mesmo os objetos não são reparados, porque não, não conseguimos. Atenção que, novamente, somos voluntários, não é? Não garantimos que consigamos reparar tudo. Uh, mas as pessoas ficam felizes com, com, com, com esta ideia de estarmos. Eu não sei, vocês não têm também essa ideia, não é? É um, é um evento um engraçado, não é? E, e as pessoas ficam sim. empoderadas de alguma maneira uhum. porque percebem que era é, é tão fácil reparar isto, afinal. Ficam motivadas, não é? Ficam motivadas. E, e daí também vêm alguns voluntários para nós. Exatamente. Portanto, é, é engraçado. Vamos ver se conseguimos agora retomar outra vez. Agora com, com este, este, este ano que não foi grande coisa, não é? Uh, mas sim. Ok. Pronto, então podemos avançar. Então, se calhar o, o, o Carlos e o Miguel vão explicar o que é que esta cadeira tem. Não é? Tem aqui vários problemas. Temos aqui uma cadeira com vários problemas. <risos> um deles vai ser, foi a quebra desta peça. Não sei se conseguem ver bem. Uh, o que é que vamos fazer? Vamos tentar colocar aqui cola branca no, onde for possível. Porquê? Porque isto não dá... Uh, teria que ser desmontada para fazer isto de outra maneira. Teria que ser desmontado e, com, e seria bastante mais complicado conseguir fazer esse trabalho, portanto, vamos de forma mais ligeira tentar simplesmente colar, colocar cola branca para estabilizar. Temos aqui vários sítios, vamos usar aqui algumas técnicas, porque não foi só esta quebra, foi também aqui uma rachadela ao comprido, a favor do veio, que também vamos tentar colocar aqui alguma cola nesta zona. Portanto, para esse efeito, temos esta seringa que tem cola branca, um, que é esta cola aqui, e temos também aqui algumas ferramentas de apoio, que vou começar primeiro pela, pela, com pela comprido? Vamos dar aqui um formão, cuidado com até a preferência para este efeito, usar uma espátula ou usar alguma coisa que não esteja afiada. Vamos por tem primeiro um aqui bem? deste lado? Pegar lá é qual é o lado melhor é para mostrar, a Depois que se por aqui tem que ali. Então, tá estar virado para qual para depois, por cima, de baixo, tá ok, então vamos colocar primeiro aqui na parte de cima, portanto aqui temos a presenciar uma situação do que costuma acontecer no Repair KPM, Sim, sim, é? sim, sim, ou seja, o que está a acontecer é, geralmente é, geralmente é um, um voluntário, uhum. e aqui estamos imaginamos que era o Miguel trazia a cadeira, ou o Carlos trazia a cadeira, nós pomos as duas pessoas a trabalhar, ou seja, o reparador voluntário não é a única pessoa que está a reparar. Nós vamos pôr a pessoa que vai trazer o objeto a trabalhar também. Uhum. Portanto, isto acontece. É assim mesmo. Não são dois voluntários a reparar uma cadeira. Esta situação, basicamente, seria... O Miguel seria, seria o reparador e o Carlos estaria a ajudar, neste caso. Embora, um bocadinho ao contrário, neste caso. Isto também acaba para servir para a pessoa que às vezes até desconhece, tem algum potencial para fazer Sim, algum tipo de reparação. Sim, exatamente, é no, isso quando mesmo. quando reconhece exatamente é, é, isso. Por exemplo, um eletrodoméstico, nós geralmente é um não demonstramos, é um não, é um demonstra, não, não, não, é um não desmontamos. Partemos princípio que não sabemos. Não, mas... As pessoas não sabem. Exato. Assim, eu não vou mexer, eu não sei o quê. Já passou da garantia. Nós perguntamos, olha, vamos abrir isto. Não, não garantimos que vamos conseguir reparar, mas... Uh... Dá-nos a autorização para abrirmos isto? Então sim, dá? Sim, ah, então sim, melhor sim. é tomar lá a chave. Começa o senhor mesmo. E ele começa a desmontar sim, e, e, isso, é? e é por aí. E depois aí parte uh, para perceber que realmente é uma coisa Exato. relativamente simples. Há muitos objetos é, que são feitos para não serem abertos. Ou seja, sim, não, é, não é o caso sim, agora, que estamos sim, em é, carpintaria, claro, não é? Claro. Mas sim, há, vez, há um muitos a objetos, a México, mais uns um, autodométricos, muitos são feitos de maneira a não serem. Uh, é e são reparados com sucesso também. Sim, a parte sim. Muitos deles são. Há uns que não são tanto, há uns que são mesmo feitos para. A ter vida. aquele tempo de vida, não ter é aquele curta. tempo de vida, nós conseguimos prolongar muito deles. Mas alguns são difíceis de, de, de fazer. Outros são pequenas peças que trocamos. Por exemplo, as máquinas de café é uma coisa recorrente. Sim, sim, sim. É, geralmente é uma borracha, as pessoas estão fora e compram outra por 50 euros e a borracha custa 10 cêntimos. Portanto, ah, é ali em meia hora. Simples, simples, não é? Que é, que se são se coisas muito simples. As pessoas em 20 minutos, 30 minutos montam e montam. E o café promove a economia circular, a não a é? Circular, completamente. Reutilizar e tudo em prol da sustentabilidade. dos três erros da economia circular, não é? Reutilizar, reparar e reciclar. Mas se calhar gasta menos energia, que é o reparar. É, portanto, em termos uh, ecológicos, somos do, o R mais ecológico. Fala-se muito da, da, da reciclagem, mas esse é, no fundo é mais sorte. energia, acaba por não ser o mais Deixa eficiente. A se nós conseguirmos em vez de reciclar esta cadeira e transformá-la noutra coisa qualquer Eu vou qualquer. As, as pessoas, as pessoas, pessoas associam a reciclagem só aos ecopontes não é? Sim, sim E ao pilhão, sim, sim, e colocar o salatado E no sim. fundo estamos aqui também sim, a Sim, neste caso, neste caso não estamos, neste caso estamos a reparar Depois, não é? Exatamente. Poderíamos uh, reconvertê-la noutra coisa, muitas vezes brinquedos que não funcionam de uma maneira conseguimos a a fazer outra coisa Mas neste caso estamos mesmo no reparar Ou seja, tiramos a a aplicar cola, temos a limpar isto acaba sempre a acontecer aqui alguma coisa? Carlos, queres explicar o que é que está a acontecer? Sim, nós neste momento o que estamos a fazer é encher todo o que conseguimos de cola. De cola de madeira, é uma cola que neste pequeno se consegue limpar. E depois o que vamos fazer é, vamos fazer a peça, num recurso grande E a cola vai a demorar duas horas a secar e a dar a justiça necessária. A cola de madeira é uma cola muito uhum. forte. Uh, a madeira fica mesmo colada à, à casa que nós colamos a peça para, se a peça for partir, não parte consigo no taco colado se for bem colado E é isso que nós estamos a tentar fazer um, Como a peça está partindo em vários pontos vamos começar a estabilizar nesta direção e depois nesta direção e Para isso vamos usar um, um grampo nesta direção Vamos utilizar também uma peça para proteger esta própria madeira já agora para vir para perguntar, esse material vocês têm disponível no, no vosso espaço, não é? Por exemplo, os grampos? Sim, temos. Sim, sim, sim. Nós temos Tempo. os grampos, é, temos os suficientes que conseguimos arranjar e às vezes temos que desarrascar com soluções. Mas já vou dizer a, a parte em que temos de desenrascar. A parte mais criativa, não é? Sim, <risos> sim. Muitas vezes temos que improvisar, é um facto. Portanto, como, como estão a ver, eu tinha mesmo muita cola cá dentro a cola estava a sair, é de propósito, portanto, isto é um bom sinal. E estes grampos que eu estou a utilizar são exatamente os melhores para usar neste sentido. Portanto, eu prefiro estes aos grampos de aperto. Os grampos de aperto. Uh, tipo aqueles. É sim, Tipo assim, este, não é? Né? Sim, estes não têm a força suficiente uh, porque isto tem que ter o mesmo bom contato. Portanto, este é um bom sinal. uma então, situação não... dessas, isto é o grampo indicado. É o grampo é indicado. Limpas o excesso. Limpo, limpo, limpo, ah. tranquilo. Uh, temos que limpar o excesso porque a cola depois. Para secarível para dar é uma textura diferente. É impossível para distante, tirar, não é? Sim. Depois tem que tirar com um XA de coisa, é? É quase E a limpeza é feita com um pano, não é? Com vocês um pano 1 um um funciona perfeitamente. Um pano 1 funciona perfeitamente. Um é. pano é. 1 funciona perfeitamente. Ok. Porque a cola pois branca é selou, não é? Sim. Não o tá outro fácil. passo que nós vamos fazer agora. Mas aqui é o mais pequeno? Não. Que era o grande. Esse é pequeninho demais. Yeah. É, é melhor o outro. Nós estamos a escolher em duas gerações, em dois aixos. Neste caso temos um grano grande. grande. Mas no caso em que não temos vemos, e às vezes acontece, o que fazemos é utilizar cintas de aperto. Uhum. Como... Ah, sim. Por e o A cinta é uma alternativa ao, ao grampo grande sim. no caso de sim, não existir. Exatamente, é uma alternativa, alternativa ao, ao grampo grande. Também é uma alternativa. Mantemos uh, diversas dimensões. Ou seja, se eu quiser fazer um, uma moldura, uma cinta destas ajuda a fazer a moldura toda. Uhum. Por exemplo. E um eu teria que usar Várias, 4 grampos, em vez de um posso usar uhum. só uma. Senhora. Como única peça fazemos o trabalho. Exatamente. Exatamente. Portanto, agora, vamos fazer. Neste caso, estes grampos já têm algumas proteções, portanto, eu não preciso estar aqui a proteger a madeira. Tive que proteger neste lado, especificamente, porque esta parte que eu usei é para apertar ia-me agora a madeira. E agora só este caso, E vocês têm muitos voluntários? É, têm Nós temos muitos voluntários, uh, mas precisamos sempre mais voluntários. Claro, nunca são demais. Nunca são demais, porquê? Porque Sim, nem, um, às vezes homens não estão disponíveis não. em determinadas datas, não é? Ah. Ah. Principalmente nas férias, pronto, e, e o, o espaço está, está sempre aberto? Agora, não, não, não, não. É, é, é, é, ou seja, tempo agora não estamos sim. a fazer ricas é, café é, por causa da situação pandémica. Vamos fazer isto, agora isto, um isto, para comemorar isto, os, tu os, tu os nossos pois cinco é, anos no mercado das culturas, ali em Arroios. Vamos fazer não, um evento. Não vai ser um ricas muito grande. Ainda não foi anunciado. acabei de anunciar, mas... Sim, sim, sim. Vai ser mais condicionado. É mais condicionado, exatamente. Nós fizemos duas pequenas edições durante a... É igual. Gosta A pandemia não nos um um passa Nós geralmente fazemos o, os nossos eventos no Fábio Lá de Lisboa, que é um equipamento da Câmara Municipal, que nos serve uhum. para nós uh, fazermos os nossos eventos, também tem ferramentas que podemos usar, mas nós próprios também temos algumas ferramentas que podemos levar a vários sítios. Eu, eu já já tivemos bom, em vários sítios, já tivemos ações de rua, já tivemos ações em várias. Então, se pessoas. Quem em interesse em ir ao tem de contactar neste caso para saber quando é que está disponível para ir lá ir? Não. O ideal é seguir a nossa página, Ripé okay. Café Lisboa. É a maneira, ah, mais, é, prática, é a maneira mais prática. É maneira mais prática, bom. porque se, se nos perguntam, nós é temos pessoas a perguntar. E agora, durante este, este tempo de caristia de Riper Café, perguntaram-nos muito e, e nós já não conseguimos, temos uma resposta quase automática. Uhum. Mas, espero que vai, um dia deste vai acontecer, não é? Nós já estamos a dizer que vai acontecer em breve. Uh, uh, mas posso, o ideal realmente é seguir quiser. a nossa página. Uh, uh, uh, e na nossa página nós criamos um evento as pessoas carregam nesse evento, há depois lá um link para o tal formulário, e nesse formulário, pronto, preenchem a torradeira, o nome, o, o que é que acham que aconteceu, queimou é moda, que fumo, coisa qualquer esquisita, dizem o sintoma, nós aí fazemos uma pré-avaliação, é? Se é uma coisa que nós podemos reparar ou não. Já nos puseram, por exemplo, coisas e depois escolhem a pessoa mais indicada. E depois, para a, de e depois também escolhemos a pessoa mais indicada. Primeiro fazemos uma triagem do que é que podemos reparar ou não. Há coisas que nós não podemos reparar. Se alguém puser um frigorífico, nós não, não tratamos de frigoríficos, são coisas muito grandes. Portanto, são coisas uma dimensão até uma cadeira, coisas uhum. pequenas, um microondas ainda conseguimos. Claro. É, mas há coisas que nós não, não temos capacidade. É um partido, não faz sentido, nós não vamos comprar um ecrã, portanto... Também é já, não justifica não é? Pois, pois, é que já apareceu antes de nós termos o, antes nós termos o formulário, já nos chegaram lá com ele de partido, acharam que nós íamos, portanto, é preciso também ter assim algum claro. bom senso. Portanto, nós fazemos primeiro uma triagem, depois fazemos essa triagem, vemos quais são os voluntários uhum. que temos nessa sessão que podem reparar. Quando já tiver esses voluntários estiverem cheios, esse, esse tipo de reparação já não podemos fazer. Por exemplo, temos voluntários para fazer 30 fazer. reparações de eletrodomésticas. Sim. Okay. Então, ah, então, o Carlos, entretanto, está a passar para outra coisa. Já está andando. Ah, passo, a Carlos né? está, Já está andando à frente. Conta lá. Sim, portanto, sim, portanto, esta cadeira já então, indica. É descarenta descarenta ou outra fase. Né? Esta cadeira é outra fase, sim. Portanto, esta cadeira o que tem é, é uma cadeira que, na sua vida, passou uma grande parte da sua vida a apanhar sol nesta dimensão. Portanto, e vão reparar que este zona está, está muito mais claro, mas depois... É, a cadeira devia estar assim, não é? Sim, a cadeira devia estar com, com estas cores mais escuras. E o que nós estamos a fazer, basicamente... Portanto, desta face, estão a ver que é muito mais escura. Se nós virarmos... Aqui teve a apanhação. Está muito mais clara. Portanto, e o que nós vamos fazer para reparar esta cadeira, ou para melhorá-la, é, vamos utilizar uh, um produto que é um restaurador de móveis. Isto é uma forma de fazer, há várias formas. Há uma solução que é utilizar um produto que nós pegamos em metade de petróleo, incolor e óleo de linhaça, 50-50, e fazemos um produto que é um reviver, é um restaurador, ou podemos comprar logo diretamente estes produtos assim. E a maneira de aplicar é, utilizamos uma palha de aço, mais fina que em lá Uh, landaço fina não é? fina assim, assim. sim porque vai usar vai ser utilizada como uma lixa muito fina e basicamente o que estamos a fazer é nós estamos a derreter um bocadinho do verniz e retirar esta parte toda que estava queimada pelo sol portanto aqui já já tive aqui a aplicar e nota-se perfeitamente logo a diferença que que vai fazendo Pronto, nestes casos é possível recuperar a cadeira, noutros casos em que esteja muito, muito estragado, em que, em que esteja mesmo a instalar, vai ser necessário lixar a, a cadeira toda, com uma lixa de finga como esta, que é 320. Neste infinito. caso ar, a landeada substitui a lixa, não é? Nesta Sim. zona que está mais ressequida. Exatamente, mas no caso em que temos que passar uma lixa, já não passamos o, já não passamos o restaurador, temos, vamos passar a lixa para tirar o verniz e para meter um verniz novo. Okay portanto, uh, conseguem ver imediatamente o resultado desta, desta aplicação, eu estou a utilizar isto como uma landaça, eu estou a fazer movimentos circulares, e acho que é, é imediato, acho que é notório logo os resultados que são, que são atingidos. Uhum. Portanto, e com isto ficamos com uma cadeira que está renovada rapidamente, aliás, aqui vamos notar perfeitamente a diferença. Isto até é um passo simples de fazer, não é? É. Nós escolhemos, nas reparações que nós temos, nós escolhemos coisas que se pudessem ser feitas rapidamente. Depois vou-vos mostrar, vou mostrar uma cadeira que o Rafael tem ali também, onde o passo para fazer a reparação é muito mais complicado, uh, não é necessariamente... O que nós pretendemos aqui é necessário aí se calhar um mercenário, mas nós fazemos o que podemos com aquilo que, que temos, portanto, a nossa função não é nos substituirmos aos profissionais, acho que se deve recorrer a eles, mas há coisas que conseguimos fazer nós próprios, portanto, porque não e, e conseguir recuperar, portanto, com as, com as ferramentas que temos aqui à mão. Claro assim, no Repair Café nós realmente queremos promover a reparação, não a reparação feita por nós, nem só por uh, quem vem ao Repair Café, o, o, também de... nós estamos a favor das lojas de reparação, tempo é, é, do dos nossos avós, da... dos nossos pais, que isso, havia muitas mesmo? lojas Sim. de reparação e foram desaparecendo, é. é. as pessoas começaram a deitar tá é, tá fora, é as, fora yönade, as coisas, porque é fácil de comprar, e nós estamos um pouquinho contra este movimento, estamos em contra-corrente, não é? Cada vez há mais pessoas a aderir a este movimento, por isso mesmo, porque não faz sentido Ainda ah, por é do ambiente, não né? Não faz sentido deitarmos tanta coisa fora mas, não. É, é, Às vezes passa-se na rua e estão lá cadeiras assim, cá, eles, Nós olhamos para as cadeiras e tipo O que aconteceu? Partiu-se uma, uma, partiu partiu partiu uma perna A cadeira é tão bonita Mas as pessoas simplesmente se Vai ficar caríssimo, só mandar reparar isto por exemplo, é desconhecimento também das pessoas. não é? Consegue-se facilmente até... E viu-se aqui? Não, esta por exemplo, esta é muito fácil, mas esta cadeira está boa, não é? Uhum. As outras duas cadeiras, que vocês vão ver, estão, estão, estão mais. Esta está boa, mas estar, está, né? está feia. Sim. Ficou feia só por estar ao sol. Foi uma falta de cuidado que houve, mas é facilmente... Pode voltar outra vez à, à sua, à, à, à, ao seu esplendor, não é? Sim. Diz, diz. Agora, o que vamos demonstrar mostrar é, neste caso, o que vamos fazer é, nós vamos recuperar um... um... Esta cadeira, uma das coisas que tinha, é assim. é... tem algum valor. Pronto. É, obviamente, posso usar só uns fundos. Assim. É, nós podemos usar realmente só um pano para alimentar, mas o que vamos fazer mais é, vamos usar óleo de linhaça. Uhum. O óleo de linhaça, é, é... o que permite é, vai nutrir a cadeira. E vai retirar o.. Vai retirar os fungos, o... os fungos sim. Surgimos-nos aqui uma questão, que aproveito, Carlos. Serve para mobiliário de exterior. Ou... Uh, eu penso que se refere sim ao passo. Penso eu. eu não não, não vem aqui referenciado, mas penso que seja que se refere ao, ao passo anterior. Se também dava para. O, o, restaurador, renovador. Se, o renovador sim. O, o renovador uh, usa-se. Essencialmente para recuperar estes, estes mobiliários que tiveram a apanhar muito sol, ficaram ressequidos por causa disso. Uhum. E basicamente o que estamos a fazer é nutrir de alguma forma o, o verniz que estava aqui colocado. Rafael, pelo amor de Deus. Ah, está a sair algum, algum lixo. Aliás, o para... exemplo não, dessa cadeira é como se estivesse no exterior, faço faço não é? Porque bem. apanha sol. Sim, que a basicamente é isso. Portanto, com esse renovador consegue fazer essa recuperação, não é? Sim, consegue-se fazer essa recuperação. Estes produtos, um, tipicamente, não deixam um cheiro muito forte uh, e, e rapidamente consegue-se ver os resultados, não é? Consegue-se ver aqui as diferenças. Do que, foi, Sim, do que é que, de de que foi tudo. feito. Se calhar acrescentava também aqui as móveis do exterior. Há móveis do exterior que são feitos em madeiras que podem estar no exterior. Todas as madeiras podem estar no exterior. Uhum. É um tem fraco, mais resistência Mas há algumas que, que têm mais resistência. Por exemplo, a teca, por exemplo, uhum. é, uma, é uma madeira realmente muito propícia para estar no, no exterior e resiste muito. Mas a própria teca também precisa depois uh, de, uma de manutenção. De a manutenção então, teca também, em, para é? apesar de ter preparação... É preciso nutri de vez em exatamente. quando, né? É uma madeira apesar que tem de alguma gordura mas precisa de ser, agora, por exemplo, se estivermos a falar de um banco de, de, de, de pinho, quer dizer, isto não, não dá, a menos que ele seja vernizado, aí sim, como o Carlos estava a dizer, o verniz pode -se outra ser ser uh, revivado. Agora, se não tiver verniz, não podemos usar este produto. Este no fundo, é para, para o verniz, não é, Carlos? Sim, o que eu estou a fazer é mesmo, uh, estou a dar uma nova vida ao verniz, estou a estender a sua vida, um, há uma parte de, de, da camada do verniz que está a ser, uh, está a ser um, decomposta, entre aspas, é dissolvida e, né? e, e está a voltar ao seu estado líquido para voltar a, ser, a secar. Portanto, é isso que, que estamos a tentar fazer, a recuperar, porque o outro passo, a alternativa, uh, seria teríamos que lixar a cadeira toda e teríamos que pintar novamente e, tudo o risco que se acarreta Uh, a, a lixa pode causar danos e aqui temos uma solução rápida a cadeira fica um, vai ter mais uma vida útil durante mais uns anos sem grandes preocupações um, e com uma coisa relativamente simples e uma, Palha, uma, uma, uma reparação deste, deste género fica concluída em quanto tempo, mais ou menos, de acordo com a vossa experiência? Esta, esta, esta que está aqui, em, provavelmente minutos. em 20 minutos. Esta é rápida, deu para perceber que, é, que esta 10 é rápida. Né? A reparação que o Miguel está a fazer já, já, já requer, requer mais tempo? Não? Sim, porque a cola precisa de duas horas para secar, no mínimo. Tem que estar bem apertada e, as, e às vezes eu demoro muito tempo a colocar os grampos. Uhum. Porque os grampos têm que ser todos colocados na maneira correta para que a cadeira tenha uma estrutura bem colocada. Mas o passo de retirar a cola tem que ser rápido, não é para evitar que ela seque? Para retirar... não, não, não tem que ser... Temos tempo de, Temos tempo, temos de duas margem, horas para claro. ela utilizar. Utilizem um pano úmido, uhum. que sai facilmente a cola, uhum. pronto. Utilizei uma cola de, de qualidade, como esta que estão a utilizar aqui, para, para que a cola funcione bem. Depois dos grampos serem bem colocados é relativamente fácil. Há casos destas destas cadeiras em que o encaixe sai completamente e quando o encaixe sai completamente, uh, o que temos que fazer é, antes de colocar a madeira, antes de colocar a cola, temos que limpar a cola velha que lá estava. Isso foi um ah, caso cara. que nós tivemos na outra vez que a fizemos. a necessidade de retirar a cola antiga. Sim, Sim é, retiramos a, a cola antiga, utilizamos uma navalha, uma coisinha assim tão, tão simples com isso, com, com algum cuidado, obviamente, para não se cortarem. Uh, depois colocamos a, madeira, a cola nova, metemos os grampos e a cadeira fica novamente em condições. O um, marceneiro, um tipicamente, não usa, não usa pregos e raramente usa parafusos. Portanto, esta cadeira, por exemplo, é toda feita com encaixe. E sendo feita toda com encaixos, hum, não tem pregos, não tem parafusos, não há ferrugem, que é uma, que é uma, uma, uma vantagem, mas para repará-la, se eu quisesse repará-la toda, uh, porque ela tem um pouquinho de tinha que as montar toda, uhum. como é uma cadeira de palhinha. Nós... Também como é uma, uma cadeira antiga, a concepção dela é, é diferente das que são feitas hoje em dia. Sim, S sim mas hoje em dia, dia tem é. as duas vertentes. Hum, nós não vamos desmontar, não estamos a desmontar a cadeira, porque ela acaba era bom fazermos isso, mas como é uma cadeira de palhinha, e não vou desmontar a palhinha, nós estamos a desmontar toda, estamos a fazer aqui um quick fix, uma, uma reparação rápida, para dar uma nova vida à cadeira. Uhum. O que o Miguel está a fazer, a é colocar este, este óleo de, de linhaça. linhaça, também lhe vai dar algum, uma outra vida, sendo que o óleo de linhaça, convém dizer, que deita algum cheiro durante algum tempo. Portanto. Então, Faca. cheiro, mas depois esse cheiro desvanece, tal como o, o, a mesma cera que se colocava no, nos tacos, no, nos tempos de uhum. nossos uhum. avós. Exatamente. Todos nós conhecemos esse cheiro. Acho é aquele é que cheiro é mais, é é mais ativo e é característico, é. precisamente, dessa altura. O adulto, doente, no fundo, que está a diluir a cera. É, é o diluente que está sim. a diluir a cera, sim. Uhum. sim. Um, eu, pessoalmente, sou muito adepto de usar uh, de materiais uh, ecológicos como cera de abelha se puderem usar a da velha, é o que eu prefiro utilizar como material uh, para, para dar nutrição. Uh, porque estes materiais acabam por ter sempre uma parte uh, que, que não é tão biológica, portanto uhum. é um produto... solventes, não é? Né? solventes, sim. Que podem, em alguns casos... Nós estamos a fazer isto com as mãos uh, livres, não é o que se deve fazer. Uhum. Reconhece, peço desculpa, neste, uhum. não me lembrei disso. Devemos utilizar algumas luvas. Sim, devemos utilizar uhum. algumas luvas porque isto seca a pele. Portanto, todos então, assim. estes materiais, a cera não. Algumas em especial ou pode ser uma Umas uma luares normais, sim. Okay, só aquelas, para proteger a Aquelas pele. latex para, para sim, não sim. perder a sensibilidade. Um, a cera, pelo contrário, enquanto se está a dar a aplicar a cera, estamos a, a, a, a, a nossa pele. própria pele está a ganhar proteção. Não okay, é, é só benefícios. <risos> em, na minha opinião, sim. Eu tenho aqui algumas questões que entretanto surgiram. Como clarear, limpar um móvel muito antigo com ferrugem de lareira? Feligem no fundo. Feligem de madeira, mas madeira? Deve ser fumo, deve ser aquele fundo. Exatamente sim, eu também fiquei com essa ideia. Não, não, que... Um forno. Não não, não, não, não, Um móvel que apanhou o fumo. Apanhou o fumo e ficou um pouco mais escuro. Seja, deve ser um é, móvel que possivelmente que é. é está numa sala e que apanhou. É. Sim, este o que nós estamos a usar aqui serve. É. Pode usar isto. Uh, em casos... Eu não aconselho, mas é possível também fazer com acetona, mas não aconselho, uhum. é um risco grande. Mas isto que está aqui, este restaurador, deve, deve resolver isso. Primeiro, okay. obviamente, tirar o máximo que puder da flígem que está lá. E só depois aplicar o restaurador. Sim, sim. E quando aplicar o restaurador, aquilo vai-se dissolver, limpar logo com um pano, como este que está aqui, o pano vai ficar inutilizado, mas a sujidade. Isso é um simples pano do fono? É, é um simples pano de, de, com um filtrozinho ou é um uhum. e uhum. assim. oh, depois okay. para manter esse móvel. Okay. aplica cera ou o que é Depende. Se for um móvel invernizado, uh, aplicamos o restaurador, não precisamos colocar mais nada. Se quiserem podem aplicar um bocadinho de, óleo de linhaça. Então aí aplicamos sempre o, o restaurador. Nesse caso que se estamos aqui. Se for invernizado, se for invernizado, uhum. aplicamos o restaurador. É o que eu aconselho. Okay. E tipicamente até pode-se deixar assim como está, ele vai ganhar outra vez nova, nova feligem, uhum. mas faz parte da vida dele. Okay. Isto, isto no caso é invernizado, se ele for encerado já é um bocadinho diferente. Se for encerado, um, se for encerado uh, é ter, a é, é limpar que... a cera velha e depois aplicar cera. Cera na uh, velha se possível. Uhum. Até okay. aqui outra questão. Como tirar os riscos de uma mesa de madeira? Este restaurador. Isso é uma porque... questão que você vê hoje muitas vezes, não é? Sim. Eu tinha aqui riscos e já os, já os arrumei, mas deixa-me ver se tenho aqui. Tenho mais. aqui Tem tenho aqui. Tem aqui, aqui, aqui um, um risco. Nota-se, há riscos mais profundos. O que eu vou resolver é um problema. Neste caso, é um problema uh, relativamente simples. Portanto, este, este esfregão. Está a fazer exatamente isso, está, está a retirar os, o, o, uhum. o lixo. Agora, quando são riscos muito profundos, numa mesa de madeira que, que, que se usa no dia a dia, numa mesa de jantar, por exemplo, uhum. um, aí existem. Aí o, traba, o tratamento que provavelmente é necessário fazer é que ele vai ter que ser todo lixado e vamos ter que aplicar um verniz novo. Só por, por essa questão em que temos um, um fulco muito grande um risco muito grande e aí não se consegue desfastar. Mas, mas esse verniz já vai, vai nivelar, portanto, é por vezes existe riscos mais profundos. Esse verniz acaba por nivelar uh, a mesa, por quando exemplo, se, lixa, se for quando, uma mesa. Quando se lixa, tira-se o risco. Uhum. Ok. E depois, quando se aplicou no verniz, o risco desaparece, obviamente, porque já não está lá. Agora, um, para fazer isso deve-se utilizar um verniz de alta qualidade. Eu aconselho vernizes marítimos. Vocês têm aqui o verniz uhum. marítimo. Sim, sim. Um, e aplicar com uma trincha normal. Pronto. Lixar, lixar com uma, uma lixa fina. Yeah. Uh, pode-se utilizar uma lixa, lixadeira orbital. Vocês também uh -huh. têm necessidade. Uh, sem fazer muita pressão e, e de uma forma homogénea ao longo de toda, uh, toda a, todo o tempo. É uma operação difícil, é uma operação arriscada, mas pode-se fazer. Não... Tem solução, não é? Tem solução, não, sim, exatamente. sim, tem solução. É muitas vezes as pessoas o que riscam não é a madeira, o que riscam é o verniz, não é? Uhum. até o verniz. Às For vezes fazem fulcos na, na própria madeira. É, por acaso, a questão que está aqui a seguir é precisamente relacionada com os riscos. Para cadeiras com riscos mais ou menos profundos, um milímetro, o que fazer? Pois, pois um milímetro, isso eu já não consigo fazer com o um restaurador. Ah, Pode-se é. assumir também. Pode-se assumir, assumir um Aí, um... Que, é que aí já ter... se põe a hipótese de um botão, do, do botão uh, botão botão sim o botume uh, que é um, um ponto importante por acaso uh, pode ser pode ser um, um género este que está aqui que é uma cera mas também temos temos umas, umas, estas pastas mas por acaso temos aqui um exemplo uh, tens aí à mão à frente é, sim, é um é aqui o é aqui um bocado, sim. pronto esta cadeira é uma coisa que também teve desculpa Miguel por força, força. Esta cadeira, uma coisa que também teve foi, ela ter na, na sua vida, caruncho. Uhum. É... O que acontece à maior parte das cadeiras? Acadece, de... Sim. E, tipicamente, o que acontece é que quando há uma peça com caruns, tem que tratar tudo. Temos que ir à procura dele em todo o lado se puderem, se tiver a oportunidade, Esse espaço é realmente é importante, não é? As pessoas têm que ter em conta Sim, que, não é só aquela porque peça. Porque tratam apenas no sítio que está afetado e esquecem-se de fazer o tratamento de toda a peça. Sim, sim. E que depois sim. fica resolvido naquela altura, não é? Mas depois, é, possivelmente vão ter problemas mais tarde. É, é que é, o, estes bichos não morrem. Portanto, não, se não se só superficialmente, eles vão embernar, um, vão às vezes, e, e depois voltam a, a, a aparecer. Os sinais, tipicamente, são, se for uma peça qualquer, vocês começam a ver um bocadinho de uh, de, -madeira. de, -madeira. de madeira. Exatamente. É o um indicador... Eu, por acaso, não sei porquê, uh, tenho um vitizinho que eu consigo ouvi-los a, a, a, uhum. a comer a, a madeira. Uh, o que é que temos que fazer? Temos que usar uma coisa muito semelhante àquela seringa que nós estávamos a usar, para a cola, que deve estar aí, com um bico destes, e injetar em cada um destes buraquinhos Uh, coprinol ou um produto... Uhum. Algumas embalagens de já injetor já, já vêm fornecidas com o um injetor, sem e, ter mais tipos de aplicar. Exatamente. Obviamente, também tem outra hipótese, que é que levam a peça toda a um espurgo. Existe um spurgo ali em Sacavém, por exemplo, uhum. que, onde eles colocam a peça toda lá dentro, ele fica dentro de uma atmosfera venenosa, durante uma noite, e os bichos todos morrem. Isso é garantido. É o melhor deles todos. Mas, não havendo essa possibilidade, às vezes são peças muito grandes, é utilizar uma stringa deste género, injetar cá para dentro para cada um destes buraquinhos, injetar, com encher aquilo de, de produto. E, e nesse caso a aplicação tem que ser próxima dos pontos uns dos outros? Ou o produto já vai atuar é, como Em todos os buraquinhos, em todos os buraquinhos para encaixar, talvez okay. 50 buracos são 50 encherações. 50... <risos> Exatamente, é um trabalho moroso. É que essa dúvida é a surgir, por isso é que é. eu coloquei. Sim, é, é, tudo, é um trabalho moroso. É preciso olhar para as outras peças que estão à volta, também podem ser afetadas e as pessoas podem não ter noção uh, e depois de fazer isso, aquilo demora uma noite a atuar, um, um dia. isso já agora, se for aplicado com a trincha, também existe esse produto para ser aplicado com a trincha? Não, não, não, não resulta. Não resulta porque eles fazem estes canais, metem-se lá para dentro e estão protegidos. A trincha, uh, se nós não, não utilizamos este mecanismo, a trincha não vai colocar o produto dentro do, do buraquinho. Uhum. Não penetra na mão. Não penetra, exatamente, é. sim. Não afeta o.. o Se a fosse uma sua... coisa super fininha, uma coisa tipo uhum. um Sim. 3 depois, 3 depois também mas também das situações. Se for uma chapinha uhum. só, fazer um coisa talvez. Mas... mas voltando à questão inicial, que era do, de ter um milímetro, é, eu vou fazer aqui um, uma demonstração que é, utilizando este tipo de cera, este betume, uma pessoa pode uh, simplesmente preencher a zona que, que, que estava afetada. Isto é, é, é quase uma pasticina Não há necessidade de abolecer primeiro? Esta não, é cera, portanto, está, está perfeitamente disponível para usar. A menos esteja muito frio, pois a gente entra aqui. Uhum. Exato. Até até que que as próprias mão, mãos aquecem. As mãos aquecem, as mãos aquecem. As mãos aquecem isso. Sim, sim. Portanto, aqui fiz, fiz aqui numa zona que, que já está. Isto ver... não tem nada a ver por si. Vou fazer aqui noutra. isto sendo uma cera podemos moldar, portanto neste caso vou tentar recuperar aqui uma, uma E aí também é importante escolhermos o tom mais próximo da cor da peça. Sim, é importante. Da peça. Portanto vocês têm aqui uma seção de ceras, tem uhum. lá as cores todas. Um, obviamente que fica... Uh, também podemos escolher não... uma cera neutra e depois uh, aplicar sim, pode ser a aplicar, cera sim. mas a mas um, eu não sei se conseguem ver, mas aqui passou-se de, de um buraco e neste momento o buraco já desapareceu e se só não estiver atenta, podem sequer ver que existe aqui uma alteração. Sim. Sim. Um, Sim, nós estamos a ver, está na imagem. Ok, boa. <risos> Portanto, esse de um milímetro, é, com uma cera capaz de resolver isso. Uhum. Okay. ok, para um milímetro uma cera é o mais indicado. Um, cera um... assim deste género, claro. Sim, uma cera assim deste género ou mesmo deste género. Esta que está aqui até mesmo é uma pasta mesmo fibrosa. Já agora existe diferença entre elas ou é só... Existe, existe. Esta que está aqui tem estas fibras que ajudam a dar mais consistência e para braços maiores, entre aspas, acaba por ser mais aconselhada. Uhum. A cera em si, ela continua a ser cera. Portanto... Aquela então, é mais flexível. É, Esta mais é mais flexível, mais. sim, é mais flexível um, e é para espaços para, para aberturas maiores. Eu aconselho a utilizar, então, uma pasta fibrosa, uh -huh. à cor. É, portanto, sim, portanto, para lacunas, não é? Para uma lacuna, uma coisa já maiorzinha. Sim, sim, sim, sim, sim. Um, queres continuar? Tenho só aqui uma questão, posso... O um móvel de madeira em carvalho que tem uma cor escura, cera, é possível voltar à sua cor original do carvalho? Um, não, sem lixar. Portanto, precisamos tirar o... o temos um verniz... É, deve temos ser, sempre que lixar, não é? Temos é. sempre que lixar é. e, e depende muito do verniz que foi usado. Porque se impregnou muito na madeira, depois não vamos conseguir tirar a cor. Uhum. Mas... Um, mas eu vou mostrar nessa cadeira que está aí que uh, ela já foi lixada Queremos e tem... já está com uma cor muito mais clarinha. Uhum. Se, então esta cadeira seria a outra fase? Essa sim, seria esta, outra. Sim. Podemos mostrar esta cadeira, não é? Esta é uma cadeira sim. que já foi parcialmente não é? lixada. lixada, não é? Esta Estas é esta. cadeiras também têm particularidade que são todas antigas, não mas... é? Sim, pois no fundo estamos a restaurar, a reparar. Porque as novas também, a reparação das novas, muitas vezes, passa por parafuso e coisas assim, não é? Prato, são não, coisas não, não é? mais simples. São coisas mais sim, simples. a minha questão é mesmo precisamente por isso, como é, são... É. Ou seja, aqui, aqui estamos a tratar de madeira, basicamente. A, uhum. Esta reparação é a reparação de uma cadeira de madeira, não é? De metal. E, e o facto de ser de madeira, uh, tem estas, estes produtos que outros temos que usar, não é? Se for uma, uma cadeira, enfim, daquelas que se compra aí na Sim, não, obedece a usar isto de... pode não fazer sentido, sim, exatamente. Mas, mas antes de começarmos com isso, começávamos com uma coisa que foi... Uh, nós todos temos algum engenho, não é? E, e no caso, o, o dono desta cadeira, na altura, teve aqui um problema com uma perna, que se partiu, e na altura resolveu desta forma, portanto, arranjou aqui umas, umas peças, meteu parafusos, e está a um, Mas a, a questão é que, para reparar este, para fazer esta reparação, como, houve aqui um, como se partiu aqui uma peça, que era igual a esta, que tem torneados, Realmente aqui não há muito com Cara, só que uma pessoa consiga fazer em casa. Só são um, um bocadinho, um bocadinho carro. Ok, que é para de maneira que se possa ver. Sim, portanto, obviamente que isto foi uma reparação feita uh, para resolver um problema que, que não se conseguia resolver de, de outra forma, porque sendo uma peça torneada, efetivamente nenhum de nós tem, ou a maior parte de nós não tem um torno em casa para resolver isto. É mais difícil uma situação. É mais dessa. difícil, portanto. Pois a verdade sim. é que a peça continua a funcionar, portanto. É, é que a peça, é é, a peça é, no fundo, Sim. vocês não estão a ver aqui, mas no fundo a peça vem daqui aqui, isto é tudo uma peça única e como se partiu, uhum. teve se arranjar uma solução. Mas é uma solução válida, quer dizer, a, a peça manteve o, o seu ar, até tem ali uma, digamos, uma particularidade, pode ser usada, pode-se até, se calhar, por uma cor diferente, só para dizer, olha, temos aqui esta reparação, é, é, o, nosso, é o 3R, continuamos a reciclar, Exatamente. Uh, não vai para o lixo, nem serve para a lenha. Um... Também pode acontecer as pessoas não quererem ver a peça e oferecer não é? Dar, até para vocês poderem fazer estas é... experiências e estas cooperações. Acontece-nos com... É o, spa... o é o problema de espaço, às vezes. Ah, Algumas coisas que, por exemplo, não têm a reparação, nós não aceitamos assim material, mas uhum. muitas vezes uh, uh, trazem alguma peça depois essa peça não é possível de reparar, ou não a conseguimos reparar no tempo de um repercafé. As claro. pessoas dizem, pronto, então podemos cá deixar. Se nos interessar por peças, achamos peça. uma avaliação, e se por acaso essa peça nos servir para depois outros, uh, uh, outros eventos, todos bem, guardamos, okay. é, normalmente é, os é é bom, nós temos lá mais luzes de eletrodomésticos, Fizemos cadeiras, não, não temos, mas eventualmente poderá mas, haver se alguma, se alguma se que não seja ou nós podemos se utilizar se se outra para alguma coisa. Não mas não, não neste caso aqui, esta cadeira teve um problema nas duas peças, quem reparou, parou realmente um bocadinho à pressa, esta parte aqui, vocês vão reparar que esta, esta peça também não está à direita, esta cadeira era uma cadeira que nós não conseguimos reparar num Repair Café, podíamos explicar como é que era, porque ela ia ter uma reparação muito mais demorada, ou seja, a pessoa podia ir ao Repair Café, o Carlos, por exemplo, se fosse atender, explicava como é que podia fazer, eventualmente até como fazer isto, isto seria feito, lá está, isto é uma cadeira para um profissional. Esta reparação aqui não é feita num Repair Café, mas um profissional agarra neste desenho e faz esta peça. Num torno. Então, acontece também as peças serem reparadas em vários dias. Exatamente. Muitas vezes. e, e, e claro, quando, às quando vezes uma que cadeira está a colar, e é, fica é, logo. Muitas vezes, as cadeira, por exemplo, uma cadeira, é, ficam lá é, uhum. claro, No dia seguinte, depois vão lá buscar la Às vezes, porque depois a pessoa ir com os grampos, meter aquilo no carro, é uma grande confusão. É, e os grampos são nossos também. Sim, são, as, nós, não. são nossos, portanto, pois. nós preferimos que lá. Claro. E depois vão lá buscar mais tarde. Outras vezes, são pequenos eletrodomésticos, faltam uma peça, assim, olha. É, Vamos ali ao, à neta e descobrimos uhum. uma loja que em dois, uma ou duas semanas e diz depois que que está a casa. Quando essa peça chega até a pessoa, ela volta Sim. a procurar-vos? Das duas hipóteses, se a pessoa realmente aprendeu, ela em casa depois faz. A intenção se, também é essa. Não, não. É, não, a intenção é essa. É, é, é, é, nós dizemos exatamente como é que vai ser, a pessoa tira a peça, aprende outra vez a montar e às vezes é um fusível. E esse fusível nós não temos, não há nenhuma loja lá ao pé, mas ele consegue uma ou duas semanas ter aquilo. Se vão conseguir montar, pode voltar outra vez, nós ensinamos, uhum. uh, ou voltamos a ensinar, mas o ideal é ter aprendido e fazer em casa. Neste caso, um, eu, eu, eu acabamos por não falar, mas Carlos, mas estavas aqui, não era a dizer que neste caso ainda temos o verniz, ou Sim. seja, já foi tirado o verniz uh, uh, daqui da parte de cima, mas o Miguel está uh, ali com a ajuda de um... De um acessório, uma, uma, uma, um uma ferramenta feita para a ocasião, um não é? um aqui dos detalhes que são mais difíceis de fazer com a mão livre. Ok, é possível só colocar as duas cadeiras aqui para, para nós mostrarmos para como ficaram aí de par. O mesmo chão, pode ficar mesmo chão, ah, por okay. favor. Ah, <risos> ok. Vira, deixa lá, sim, E a outra é só, por favor, para que possam ver. nessa aí ainda estávamos a fazer. Pronto, nesta que está aqui. Neste nosso... caso o Miguel está, está a dar um. Está a dar uma, uma lixa. Ela, um cor, ela estava desta cor, que, que está mais escura, tinha aqui ainda um, tinha o verniz, ele está a tirar o resto do verniz. Ah, em cima é a cor original? Sim, neste caso aqui ainda não passamos aqui o, o, a, a lixa. Depois de passar a lixa, nós temos duas hipóteses, ou colocamos um novo verniz, ou, ou, ou, ou então utilizamos uma cera, como esta cera que uhum. está aqui, que é uma cera de antiquário, é uma o que sabes pasta, é que seria mais fácil ou mais prático para fazer a manutenção? É cera aplicar cera Sim. ou aplicar um produto destes que basicamente o que está a fazer é, é estar a nutrir uhum. a peça, está a dar-lhe alguma umidade, a da a mesma forma que nós fizemos, que nós usamos cremes para as nossas mãos, é a mesma coisa que estamos Exatamente. a fazer, estamos a cuidar da madeira para protegê-la da, da, da falta de, de umidade. Também depende do, da utilidade que vamos dar ao objeto, né? Se é, por exemplo, uma cadeira que nos vamos sentar constantemente já deve ter alguma proteção do que seja só para um objeto decorativo. Eu, honestamente, trato-as todas da mesma forma, de alguma forma, uhum. uh, por todas elas uh, têm alguma necessidade, portanto nós uh, ainda há tempos tínhamos uma, uma máscara de madeira, uhum. uh, da, daquelas de, como é que se chama, de, alfari, de alfari é... Sim, daque, daquelas, então, os caretos. caretos. Os caretos. Uhum. É, uma, é, uma, é uma coisa que é feita uhum. sem qualquer tipo de proteção. Uh, e mudou-se ao fim de um ano ela começou a, a abrir. É a solução foi dar cera, ou, ou poder dar um óleo de linhaça, por exemplo. Ou tipicamente, e vocês fizeram essa reparação? Sim, fizemos esta reparação. Neste caso é uma peça minha. Eu fiz essa reparação, que basicamente o, o que eu fiz foi, nos sítios onde estava a abrir realmente deles ali um de, de, de cola e preenchi com... Não preenchi com isto, eu utilizei uh, cola e raspas de madeira para fazer uma pasta. Isso é fácil de fazer, portanto, tendo raspas, tendo é um pó e um pouquinho um de cola, faz-se uma pasta, aplica-se. É, naquele caso foi, foi a opção que eu utilizei. E depois nutri, no meu caso ficou com cera, cera da abelha, muita cera de abelha, que ficou de um dia para o outro uh, uh, ali a. Uh, a preencher a madeira e depois de dar a cera, uh, dei-lhe um bocadinho de lustro que, que não fica lustrosa como um verniz, mas dá uma, uma cor uh, interessante. E ficou com o aspecto renovado? Ficou com o aspecto renovado. Uh, eu consegui manter a mesma cor. Eu utilizei uma, uma cera da abelha que não tinha cor, a cor da madeira manteve-se igual uh, e, e a, a peça vai durar muito mais tempo. No para exemplo desse, depois uh, recomenda essa manutenção Exatamente. Para não ficar com o tal aspecto envelhecido exatamente portanto de um ano daqui a dois anos provavelmente vou lhe dar novamente um bocadinho de cera para ela manter o seu aspecto, porque, porque as madeiras uh, secam ou o verniz de alguma maneira até uh, não deixa a madeira respirar não é é um problema não é portanto o carunjo, não é quando tu pões cera muitas vezes também consegues a cera a se, é diferente o verniz embora que não respira, mas ele no fundo ajuda a manter a madeira também sim fica a... selada o, lado, problema, assim. o problema do verniz é que risca, não é? Ou seja, uma cadeira com cera, se ficar com risco, põe cera e fica outra vez bem. Uhum. Com verniz, temos que lixar tudo e vernizar, ou então dar um restaurador. Dar, dar um restaurador, ah. sim. o restaurador sim. é uma solução muito Que é prática e, sim, é muito, sim. e durável. Sim, e tipicamente as pessoas têm, nos pés da cadeira, tipicamente estão lá, têm lá pancadas fica as pessoas ou dão com os, com os pés, ou uhum. por outra razão sim. qualquer. Com o restaurador, imediatamente aquilo desaparece, praticamente. Ok, Portanto, okay. existem muitas maneiras de, de resolver isto. Calil, não estava a dizer que estávamos a lixar esta, porque esta seria uma para invernizar, Sim, não é? Sim, esta oh. seria uma para invernizar ou então uh, colocar uh, esta cera. Portanto, eu fiz esta experiência ainda há bocado. Eu não sei se a câmera está a chamar para aí, para me exterior, É melhor assim. Por exemplo, esta cera que está aqui. É uma cera, se chama-se cera de antiquário, em okay. pasta. E a aplicação, aplicação também feita com o pano, não é? Sim. Basta passar para, pela cera. Fica ah, assim. É? Sim. Sim. E basicamente, ainda há é dei aqui um bocadinho só para demonstrar a... a sua aplicação. Pronto, e rapidamente esta cera muda a cor da madeira, Sim. Porque existe também com várias cores. A melhor maneira de ver, se gostamos da cor da madeira, depois de aplicada a cera, é pegar um pano úmido e passam-se uma madeira. E basicamente aí vamos perceber como é que a madeira vai ficar. Porque a madeira, neste caso aqui, está seca, nós vemos pela cor que está seca. Uhum. Uh, se for uma madeira muito clara... Não altera a cor depois de seca? Não, com cera, não. Okay. Quer dizer, fica com a cor, eu aqui estou a ficar, está a ficar com um aspecto escuro, ela daqui a bocado vai secar um bocadinho, vai, vai clarear um bocadinho. E é só necessário uma de mão ou temos que, fazer, ou temos que aplicar várias? Uh, eu diria que uma de mão uh, é, o é, é o suficiente, sendo que eu estou a aplicar esta cera aqui agora e se calhar amanhã o que iria fazer, ou daqui a umas horas, era passar luz, portanto com um pano novamente destes, seco, uhum. e simplesmente... E ah, agora não vai funcionar por conta seco. A aplicação não, de uma segunda de mão não vai escurecer? Não, já não os cresce mais do que aquilo que nós okay. estamos a fazer, mas eu, eu estou aqui a utilizar uma cera que tem cor, esta especificamente uhum. tem cor. Isso é a carvalhas. É é car... Sim. Agora, uh, se utilizar uma cera que, que não tenha cor, a melhor forma de ver como é que ela vai ficar no fim é passar com um uh, na, na madeira e já se nota, já se vai perceber como é que ela vai ficar por causa da de, de, de, cera, dependendo das madeiras, pode dar alguma cor. Uhum. Portanto, a melhor forma de fazer isso é mesmo essa. Pano, porque se passar com um pano úmido antes, é que ele seca e, e pronto tá, fica, volta, volta ao estado natural. Por isso, o melhor que, for, que, que se faz é fazer um teste e logo Talvez numa zona que não seja tão visível. Sim, sim. Talvez dentro. dentro. Sim, exatamente. Sim, dentro. sim uh, mas se for com o pano húmido não, não faz diferença, sim, sim, seja claro, visível sim, ou não, porque é ela depois retorna. Uhum. Uh, neste caso aqui, eu fiz a experiência um bocadinho antes, quando nós estávamos aqui a ver, só para ver se, se gostávamos do resultado e gostamos é uma cor semelhante a esta que está aqui, portanto teoricamente se eu fizesse, se eu lixasse tudo e depois aplicasse este produto na, nela toda, uhum. ficávamos com uma, com uma bela cor, na minha opinião, sim, sim. Um, perfeitamente homogénea, portanto a, a lixa que nós temos que nós demos também... E é fácil gol. de aplicação, como estamos a ver. Sim, é, é fácil simples. de aplicação e se fosse ainda por cima, noutras mãos, portanto, novamente. <risos> um, e é aquilo que depois de ter, a fazer, de ter feito isto, passado uma hora ou duas, é, é, até se nota que temos aqui um, um bom toque, é só passar com, com um pano destes e fica já com o aspecto acabado. É, é como os sapatos, não é? Pões a, é como... Tem aqui sim. a sim. São sapatos são uma é. questão. Também dava para pintar. Dá para pintar, sim. Agora, quando se pinta. Por acaso não referimos aqui as tintas, não é? Foi só ser de verniz, mas também dá para aplicar Dá para aplicar tinta, mas... sim. Eu podia, há muitas pessoas que fazem um upcycling pintando isto de uma cor diferente, um branco, um rosa, seja o que for. A... E também pode passar do verniz para a tinta, não é? Sim, mas depois ao contrário já é diferente. Portanto, depois de pôr... Ah, um... ao contrário, da tinta para o verniz sim, já não é... Já não é assim tão simples. Ok, tem que se decapar. Porque tem que se decapar, exatamente, é o que ele está a dizer. Portanto, com a tinta, nós vamos aplicar aqui realmente uma camada de tinta que vai se, vai se introduzir em todas as festas possíveis e imaginárias, uhum. uh, fica bem, obviamente, uh, é um upcycling, está muito na, em voga neste momento, uh, mas é uma opção e acho que, que é uma opção válida. Tem que ter em conta que têm que escolher bem a cor que querem pintar, porque voltar atrás não é tão fácil uhum. e é muito trabalhoso. Exemplo, uma... É válida, mas requer toda a preparação para que seja feita com Sim. sucesso. É? Certo, é, seria a mesma coisa, deixar a madeira primeiro, prepará-la toda e depois aplicá-la com a tinta que, que se escolheu, deixá-la secar, não é? obviamente, e, e fica muito bem. Portanto, ter esta cadeira pintada de branco ficava linda também, na minha opinião. Uhum. Claro. Mas certeza que. Mas, mas o problema realmente aqui, não é problema, é o trabalho realmente, o trabalho é de lixar. Porque esta, esta cadeira teria que se lixar aqui muita coisa. é A verniz, ideia que eu tenho a é parte mais chata, também assim, de é, é, Exatamente, porque depois é é a chata, tinta não vai agarrar bem ao verniz, não é? Sim, tem que se lixar. Tem que se tirar o pó com o pé. Eu com pão, pão. até acredito que depois muitas pessoas desistam, porque vai desistir do, do, do, do lixar. Se for simples, essa é complicada, mas se for uma cadeira mais simples, não é? É mais fácil pintar. Eu pessoalmente acho que esta atividade é uma atividade que é calmante. Portanto, na minha opinião, acho que é uma... Não é Eu acho que não é uma chatice nenhuma. É terapêutico. É fazer por gosto. Se faz por gosto, não cansa. Agora, obviamente, como profissional, que faz isto todos os dias... E numa cadeira, já que falamos em lixar, é mais fácil também a manual, não é? Fazemos uma lixagem manual numa cadeira destas, desta, desta tem natureza tem esses relevos, as pernas também têm sim, que ir, eu aconselho eu, eu a fazer manual uhum. porque se fizer com uma máquina é, é, já utilizam uma lixadeira daquelas aquelas de rato, aquelas uhum. triângulo ou uma lixadeira orbital mas correm o risco de fazer as geneira. ou seja, se, se, se, se não aplicarem aplicar a impressão de uma forma correta podem criar ali uh, buracos sim, sim. Porque elas são, são rápidas, mas também são rápidas uhum. a estragar. Okay. Portanto, nestas peças manual, sempre, uh, em peças como uma mesa. Aí podem utilizar uma lixadora orbital. Ok, já uh, Sim, um design mais moderno. É uma cedra de banda, não aconselho a ninguém que não tenha prática. Aquelas. Porque uhum. essa aí, se só deixar aquele no, no canto, no, no local... Pode até acabar por destruir a, a vai, peça. Vai, estraga é? a peça. Ah, okay. Estraga mesmo, sem, okay. sem coração <coughs> Pronto, estamos a terminar. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Nath. Quero deixar algum conselho, algum apelo para... Bem, para eu, o, o, que bem, primeiro é não deitem fora as coisas que têm, têm Exatamente. reparação, essa é a é, ideia essa, base, é ideia é a base é, não é? É o motivo que temos é, aqui hoje. Outro, outra coisa que se calhar podemos dizer que é assim, nós gostávamos que existissem mais repair cafés, uhum. há poucos. É, o nosso é o mais antigo e foi o primeiro, mas era muito interessante ver estas iniciativas acontecerem em vários sítios. É, estão sempre disponíveis, não Nós estamos disponíveis para ensinar como é que é, o próprio processo, ah, mas sim, basicamente, eu não sei se vocês querem também dizer mais alguma coisa. Não Eu já falei demasiado. Okay. Então, eu agradeço a vossa <risos> presença. Carlos, Miguel, Rafael, obrigado uma vez obrigado. mais. Nós já tínhamos estado juntos e voltámos a, a estar não, novamente é, é, juntos. Porque, assim, porque é importante o Repair Café, nomeadamente num evento Dias oh. da Sustentabilidade, é, é extremamente importante a vossa presença. Ficaram perguntas para responder. Uh, antes de mais, obrigado que teve na, na nossa companhia, na, na nossa presença. As perguntas ficaram por responder, nós vamos dar uma resposta mais tarde, garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Obrigado e um bom dia.